A gente vai estar falando sobre paredes e nas paredes a gente tem uma questão muito importante. O que, que é? As paredes do nosso sistema são parecidas com a parede do sistema drywall. Por isso que muitas vezes é bom e muitas vezes é ruim. Por que, que é bom? O drywall já é amplamente difundido no Brasil. Tem drywall no Brasil inteiro, literalmente, tem muitas e muitas pessoas já trabalhando com drywall hoje em dia. O consumo de drywall no Brasil tá crescendo exponencialmente ano após, ó, após ano, mesmo com crise. Se você é desses que fala: "Ai, a crise afetou o Brasil, o mercado tá é uma porcaria". Eu vou te falar, é o contrário, para quem trabalha com que um dia esse drywall só melhorou. Porque a galera que antes construía do zero, começou a não construir, começou a reformar. E quem reforma usa o quê? Drywall. E também quem reforma os steel frame. O drywall, há 30 anos atrás, realmente era coisa de maluco trabalhar com drywall há 30 anos atrás. Hoje em dia é normal. Demorou 30 anos pro mercado amadurecer. O steel frame não é muito engraçado. Há 12 anos atrás, quando eu tava no steel frame, era coisa de maluco. Hoje eu tô super comum. Eu vejo o drywall e o steel frame, cara. Tete a tete, tete a tete. Então a evolução, a linha crescente do steel frame está muito grande. Então as pessoas entendem o que é o sistema, as vantagens e ajuda você na hora de comercializar o sistema. Isso é muito importante. Por que, que eu tô falando disso, né? Porque uma parede de drama muito com a parede de steel frame, elas são semelhantes. A gente usa a seção de montante, né? A gente usa a seção do montante. Ok? Como elemento vertical, dependendo se é engenheirado ou não. A gente usa o um montante também na guia. Se não for engenheirado, a gente usa só o U, a gente não tem esse labiozinho, né? É muito semelhante, as pessoas confundem, porque as peças são iguais. Mas o aço é diferente, a gente já falou sobre um, um pouco sobre isso, sobre aço, né? A resistência, a galvanização. E alguns elementos também são muito diferentes, é isso que eu quero te explicar agora. Primeiro, o drywall, ele é um sistema de... Vedação, ele não foi feito para suportar cargas. Cargas de quê? Carga de compressão, como se fosse de uma laje de um telhado, igual o steel frame aguenta. E carga de vento muito mais forte algumas vezes do que a carga de compressão de uma laje ou de um telhado, a carga de vento que empurra a parede se torna muito mais forte do que você pode imaginar. Então o drywall ele não resiste a esses carregamentos. O steel frame não, ele foi feito para resistir a esses carregamentos. E diferentemente de outros sistemas, né? A maioria dos sistemas trabalha o quê? Com pilar e viga. O steel frame não, a gente trabalha com as paredes sendo estruturais. Então eu digo que cada perfilzinho desse é como se fosse um mini pilar na estrutura. A sua carga é toda distribuída em vários montantezinhos, que passados a cada 60 e a cada 40. E aí, mais uma vez, vendo por causa do drywall das placas de fechamento. Então... A partir do momento que você tá em cada perfil pegando uma carguinha, a gente diz o que que, o que que a gente diz que a gente tem uma carga linear distribuída. Lembra quando a gente tava falando sobre as etapas construtivas que eu disse que a maioria das fundações que a gente usa é tipo Radier? É exatamente por causa disso. A partir do momento que eu tenho uma carga linear distribuída, a minha fundação ela se torna mais leve, ela se torna mais simples. Eu não preciso de uma estaca, eu não preciso de uma sapata grandona, né? Pra poder estar tá recebendo aquela carga. Uma simples laje de 10 centímetros, de 10 a 20 centímetros sobre o solo é suficiente para resistir a minha edificação e aí o que, que você deve estar pensando que muitas pessoas perguntam né eu quero deixar claro pra você vai acontecer com você e você tem que saber responder corretamente pra tirar o medo das pessoas você tem que ser ser seguro você tem que ser firme quando você fala a partir do momento que as pessoas entendem o conceito da carga linear distribuída e que cada montante é um telar elas falam lena que droga eu não posso então derrubar uma parede eu não posso fazer um vão de porta ou vão de janela meu deus então eu não posso mudar minha obra não posso fazer uma reforma fica calmo. você pode sim fazer reformas você pode sim mexer numa parede você pode sim fazer um vão de porta um vão de janela ou mexer neles qual é a única diferença você tem que trabalhar com escoramentos várias obras você tem que trabalhar com escoramentos também você vai fazer algum tipo de reforma você trabalha com escoramentos igual na construção tradicional você vai trabalhar com vergas Construção de concreto de alvenaria, a gente não bota aquela verga de concretinho em cima de uma porta, em cima de uma janela? A mesma coisa eu vou fazer no steel frame, eu trabalho com vergas. Seja verga treliçada, seja verga com perfil, é um cuidado que você precisa. Não é nada demais, não é nada difícil, é super simples, é padronizado e não tem muita complicação. Que você soluciona todo bonitinho. Mas você pode fazer as reformas. Porque é diferentemente do drywall, do drywall não, eu vou, abro o vão É uma parede não estrutural, é uma parede de vedação. Daí vem a diferença e todo o cuidado que você que tá aqui me acompanhando, vai ser o diferencial, o seu diferencial do mercado você vai saber falar isso, vai saber explicar essa questão essa é uma parte muito importante. Outro elemento também muito importante das paredes e que não é todo mundo que fala, é a questão do travamento horizontal No drywall a gente não tem o travamento horizontal, são os perfis, um do lado do outro e acabou Quando você tem steel frame, a gente trabalha com algumas peças assim ó, em meia altura dos montantes. Esse travamento horizontal quase dobra a resistência do meu perfil. É muito importante você saber isso. E você, como especialista, vai saber. Às vezes, quanto mais travamento você coloca, mais resistência se torna o seu perfil, mais carga você consegue aguentar com a sua parede. Por isso que a gente consegue fazer prédios muito altos, igual eu já fiz um prédio de 21 metros de altura, equivalente a sete pavimentos. Para você conseguir fazer essa solução, você tem que ter alguns detalhes como esses travamentos horizontais. Além disso, a gente tem outro detalhe importante que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu não falei para você que a parede de drywall não aguenta carga de vento? E que a carga de vento muitas vezes é muito maior do que o carregamento de laje ou de telhado, sobrecarga o que quer que seja? Para a nossa estrutura de steel frame, que é uma estrutura leve, a gente tem alguns sistemas de contraventamento que a gente trabalha no telhado e também nas paredes. O contraventamento me ajuda a estabilizar. O prédio, a não deixar a estrutura mover, mexer. Isso é muito importante você entender. E no steel frame a gente tem alguns tipos de contraventamento. Os mais comuns são o contraventamento em K, que é como se fosse um K embutido dentro da minha parede, e a gente tem o um contraventamento em X. São super simples, não tem mistério, literalmente você faz. E quanto mais você faz sua estrutura, mais segura ela se torna. Tem um dimensionamento de quanto que eu coloco, quanto que eu não coloco, quais reforços eu faço. Tudo isso você vai ter especificado no projeto. Quanto mais otimizado esse projeto, mais econômico ele se torna. Obra sem projeto muitas vezes está gastando muito mais aço do que deveria. Principalmente nas paredes, nas paredes de batata. Galera, eu bato um monte de aço sem precisar.